Olá, estou com mais um programa Dicas de Saúde e hoje o nosso programa está um programa muito especial porque hoje ele comemora dois anos do programa Dicas de Saúde no Rio Mafra Mix. Mas ele já tem uma história aí com os dois anos do Rio Mafra Mix de 12 anos no ar falando sobre saúde para você, seguidor aí do nosso programa Dicas de Saúde. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, o Érico, que ele é profissional Trainer, e ele vai contar para vocês um pouquinho, você que tem uma vontade de cuidar do seu corpo, de deixar o seu corpo todo definido com músculos, ele vai estar contando para você aí, tirando todas as suas dúvidas. Tudo bem, Érico? Tudo bem, prazer estar aqui de novo, né ainda mais na comemoração de dois anos do programa. É sempre um prazer receber seu convite para falar aqui. Eu queria que você contasse aí para os nossos seguidores, Érico, o que é exercício físico e por que é importante para o nosso corpo. Então, vamos lá. Exercício físico, na sua definição, é toda atividade que a gente busca fazer, é, ter mais aptidão física, ter melhor condicionamento físico ou buscar algum objetivo como saúde, estética... É melhora a condição né, muscular, enfim. A definição de exercício é praticar exercício, qualquer exercício. Sendo ele, eu sempre falo porque eu puxo para musculação, mas exercício também é seu vôlei, o futebol, o pádel lá que está na moda, que a galera pratica, então exercício físico é isso. E é interessante, é importante pra, justamente para buscar saúde, melhorar seu condicionamento, é, claro buscar a estética corporal né que a maioria entra por, por causa disso mas sempre pensar no, na melhora do teu corpo no cuidado dele né longevidade Érico para ter músculos definidos aí que nem eu estou olhando seus <risos> músculos aí né Opa. necessita ter uma boa alimentação e foco no objetivo para conseguir como seria isso poderia explicar para <risos> as pessoas então hoje vou falar de mim né eu sigo eu tenho um nutricionista que me acompanha, é, ele até ele monta meus treinos, ele me, ele faz toda a programação para mim, para que eu consiga atingir um nível de, de competitividade agora também, né, mas que consiga melhorar meu físico e, e manter, né ter a, a manutenção que talvez seja o mais importante. É necessário uma dieta regrada, é necessário ter uma boa condição de sono, né você tem que ter um, um, um acompanhamento com com medicamento, para né, prevenir alguma, alguma outra coisa que acontece durante esse período, mas assim é ter foco no que você precisa, tipo, no teu objetivo. Você quer atingir aquele objetivo, então faça, foque nele e siga a orientação dos, dos bons profissionais que te acompanham. Né? E aqui na nossa cidade tem bons profissionais, né, Ericko? Sim. Tem muito. nutricionista, tem fisioterapeutas que orientam vocês, Sim. né? Tem é, profissional trainers igual a você aqui na nossa cidade, né? Sim, hoje tá muito em alta, né? Tá, tipo muita é, muito profissional na área, com muita qualidade também, né? É, tem muita gente especializando em áreas muito específicas até de esporte, como até eu competi no fisiculturismo. Tem gente se especializando muito nessa área, que é uma área até nova, que na cidade talvez não, não é muito conhecida, mas é, é interessante. É, cada vez mais a cidade cresce porque vai chegando profissionais bons, de qualidade. E me diz uma coisa, por que que na hora da atividade física é bom trabalhar todo o corpo para não evoluir mais os braços ou só as pernas, do que só trabalhar um dos lados para ficar definido, né? Porque às vezes tem pessoas que só querem trabalhar mais a parte torácica é. e aí as pernas <risos> ficam finas. Como esse seria é um... isso? Então, isso é uma, uma longa briga. <risos> é que, na verdade, assim, é... vou puxar para a musculação, né? Na musculação, a gente não tem uma definição assim, ah, preciso realmente treinar o meu corpo todo. Óbvio que você precisa para melhorar toda a tua condição corporal, né? Tipo, é, eu vou trabalhar o membro superior, mas o inferior vai ficar lá atrofiado? Não, você vai trabalhar ele. Mas é muito do gosto, né? Então, musculação tem muito isso. Hoje eu quero, minha, minha, minha, o foco principal é peitoral, eu quero ter um... Né? chamar atenção aqui. Então, acabamos esquecendo um pouquinho, diminuindo. Não é que a gente para de treinar, a gente diminui um pouco, né? Mas, assim, seria interessante você focar no teu corpo todo, né? Dar uma condição bonita para todo ele, né? Porque aí, se o peitoral fica bonito, as pernas também ficam os Exato, membros inferiores. fica né? Uma coisa Exatamente. bonita. Exatamente. Né? Não então, vou julgar quem gosta de treinar só superior ou só inferior, mas seria interessante treinar tudo, né? É, porque a estética, ela faz inteira... Como a gente disse na, na enfermagem, céfalo-caudal. É, é, é cabeça, tórax, pernas, né? Isso. pescoço, tudo. Não tem. É. E quando as pessoas querem iniciar uma atividade física, Érico, quais os cuidados que elas precisam ter? Hoje que eu recomendo para ter como método de início assim de avaliação é algumas, alguns questionários né, que me indiquem se ela tem algum problema de saúde, se ela já teve algum problema na academia, fazendo musculação ou fazendo algum exercício físico, ela já desmaiou, né? algumas dores de cabeça, coisas assim. Isso é um, é o básico. né? Seria interessante sempre a pessoa chegar para mim com exames, um médico liberando, Ó, essa pessoa está apta a fazer qualquer tipo de exercício, tanto aeróbico, anaeróbico, levantamento de peso, então isso seria interessante. O médico hoje é muito importante nessa, nessa primeira parte para que, ele me deu o respaldo que a pessoa está bem fisicamente. Que daí eu estou liberado. aí Eu posso fazer todo o trabalho. Por isso que é importante, então, antes de é, procurar, né? Fazer os exercícios. que Quem tem pressão alta, um exemplo. Isso. Faz um check-up e aí leva esse check-up para você para poder estar iniciando, isso. né? Daí com eu, segurança. Isso. Eu tenho segurança do que eu posso fazer. né, Porque eu já vou... Eu... É muito complicado porque... Se você esconder qualquer coisa, eu posso estar, tá, ao invés de estar ajudando, prejudicando o né, teu problema ou aumentando o teu problema. Né? Então, eu preciso dessa confirmação médica sempre. Isso é bem interessante, sempre ter o auxílio do, do, dos exames que as pessoas fazem check-up, né, para que eu consiga me direcionar também. E por que, que não pode exagerar nos pesos e sim ver qual é o seu limite para o seu bem-estar? Porque às vezes tem gente que vai lá na academia e quer fazer um monte, né? Porque acha que vai ganhar um músculo só é. com aquele <risos> imensidão de peso. A gente tem... o grande vilão da musculação é né, o tempo, né? Musculação é uma coisa que demora, ela é demorada, não tem como falar assim, ah, amanhã você vai estar musculoso, amanhã você vai... não... Eu verguei mais peso? Não, não vai. Então o cuidado que a gente tem hoje é, é, é justamente, não é nem barrar, mas é orientar bem para que você entenda que nem sempre muito peso vai te trazer benefício. Musculação é longevidade, não? então você tem que cuidar do teu corpo, você tem que é, treinar ele, mas também você tem que pensar que é para a vida inteira. Se você aumentar muito os pesos lá, você pode causar uma lesão e você não conseguir mais treinar. Né? Então é sempre esse respaldo de o peso ele é importante, ele é, só que tem que ser moderado, você tem que saber teus limites, tem, você vai conhecer teus limites, né? por isso que demora tempo até você conhecer teus limites, para saber se você aumenta a carga, se mantém, se oscila a carga durante o treino. Sabe? Então é legal você primeiro se conhecer, dar tempo para isso, para aí você ter noção de que se aprender que nem sempre a carga vai ser mais importante. Eu queria que você contasse aí para os nossos seguidores sobre essa sua nova modalidade que você participou de um concurso de fisiculturismo, Isso. né? Isso. Eu queria que você contasse, porque eu tenho certeza que tem muitos <risos> jovens aí, né, que se espelham nisso e eu queria que você contasse para eles como que é esse teu novo trabalho. Então, essa foi uma experiência muito bacana é, que eu tive, foi o meu primeiro campeonato no fisiculturismo, em... Eu tinha muita vontade de competir, né? Tinha muita... Era um sonho que eu tinha de participar, que eu gostava de acompanhar, né? Aí, tomei vergonha na cara lá e vamos participar, vamos fazer. Meio que caí de paraquedas, assim, no começo, mas... Até que foi uma experiência muito bacana. Assim, o fisiculturismo é uma... É bem diferente do que eu tava acostumado. achei que a musculação ali... Praticar musculação seria muito parecido, mas... O fisiculturismo exige muito mais. É muito mais concentração, é muito mais foco, é muito mais controle alimentar, porque é qualquer erro que você tenha reflete no teu físico. O teu físico ele reage muito rápido às vezes e muito devagar, tipo ele é uma é uma brincadeira, é um jogo. É, que nem eu participei agora. Meu físico ele foi encaixar no último dia da competição, Então ele, até então eu não sabia como é que eu ia competir. E no último dia ele encaixou para uma categoria e a gente foi e deu certo. Né? Acabei ficando no top 4 lá, foi muito legal, fiquei surpreso, eu achei que não era uma... Né? Eu não achei que ficaria tão bem colocado, né? mas foi uma experiência muito boa, foi bem gratificante até pra, no resultado final. Eu acho que é uma área que vai crescer muito na cidade, porque a gente tem bons investidores, tem uma galera que está investindo no marketing do esporte. Né? Até quem me ajudou, quem me auxiliou lá, foi a loja do, da Os Suplementos. É, então é um esporte que está para evoluir bastante aqui na cidade. Vamos, vamos ouvir bastante ainda. E com certeza, a gente na nossa cidade fica orgulhoso realmente de você ter participado, Muito né? Obrigado. E trazer para a nossa cidade, porque eu tenho certeza que tem muitos jovens, né, que hoje estão na academia, né, que conhecem os personal trainers, né, conhecem você e se espelham, né, nessa, nesse corpo de vocês, nessa saúde, e tenho certeza que levam para a vida deles isso, né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos seguidores. Então, para você que gosta do esporte, para você que gosta de praticar musculação ou para qualquer outro esporte, claro, né? Vou puxar a sardinha pro meu, né? <risos> Mas para você que gosta, é, procura sempre bons, bons profissionais que te acompanhem, que te auxiliem e que te direcione para o caminho certo, né? Se caso você não tenha essa opção de contratar por algum motivo financeiro ou em específico busca boas fontes, né? Hoje a gente tem muita coisa. Eu, particularmente no meu Instagram, eu ajudo muito, tento colocar bastante dica para que você tenha, para você fazer a prática certa, para você não errar, né? Para você não se lesionar, principalmente. Então sempre busca boas referências, né? Para que você tenha longevidade no esporte e que você consiga atingir seus objetivos sempre, né? Então meu recado é, é esse. Sempre tenha boas referências. Porque você aí vai atingir seus objetivos, tenho certeza. E qual é o teu Instagram aí para os jovens te seguir? Hoje meu Instagram está lá com o meu logo aqui, EJR Personal Training. Se colocar lá E-JR, vai aparecer minha fotinha lá com a camisetinha. Se eu não me engano, agora está com, com a foto do, do campeonato, né? da competição, mas está lá E-JR Personal Training. Então, Erika, eu gostaria de agradecer você pela okay. participação mais uma vez aqui no nosso programa Dicas de Saúde. Você é um sinônimo de saúde para mim. né? Sempre muito sorridente, com um corpo impecável, né? Parabéns por isso. E o nosso programa Dicas de Saúde chega ao final com mais uma dica muito interessante, um especial aí com o nosso amigo Érico, Obrigado. o nosso personal trainer, agora fisiculturista, aí prestigiando o nosso dois anos de programa Dicas de Saúde. Um abraço, um beijo, fique com Deus e até a semana que vem.